Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e ela vai se reconhecer se ela estiver assistindo esse vídeo, eu estava pedindo para ela escrever um depoimento para o meu site, porque eu sei que essa minha amiga fez sessões de sofrologia alguns anos atrás, não comigo, porque a gente não, não é terapeuta dos seus amigos, né? E eu sabia que ela tinha tido essa experiência com a sofrologia no passado, e eu queria saber se ela podia escrever um depoimento para o meu site, www.almagendecalma.com, e lá tem uma parte de depoimentos de pessoas que já fizeram essas sessões de sofrologia e como foi para elas. E aí ela me falou que podia escrever se eu quisesse, se fosse me ajudar, mas que ela achava que provavelmente o, meu de o depoimento dela não ia me ajudar porque ela não teve uma experiência assim, muito positiva com a sofrologia. Ela teve a impressão que a sofrologia não ajudou ela em grandes coisas. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Será que para algumas pessoas a sofrologia não funciona? Será que tem pessoas que não são sofrologizáveis? É isso que vocês vão entender no vídeo de hoje. <tos> Olá pessoal, meu nome é Simone, eu sou sofróloga, esse aqui é o Calma a Gente Calma, e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês justamente se tem, se a sofrologia funciona mesmo e se tem algumas pessoas para as quais a sofrologia não funciona. Essa resposta é muito simples, eu acho que esse vídeo pela primeira vez vai ser um vídeo relativamente rápido, porque a sofrologia funciona e não existem pessoas cujo cérebro é diferente e para as quais a sofrologia não funciona, existem pessoas para as que tem problemas psiquiátricos e para as quais a sofrologia não é indicada, mas isso aí é outra história, uma contraindicação, é, se não, para o resto das pessoas, todo mundo é sofrologizável, digamos assim, não tem pessoas que não são sensíveis, que são imunes a isso. Por quê? Por que eu tenho tanta segurança e eu posso afirmar com certeza que a sofrologia funciona? Porque o criador da sofrologia se baseou no funcionamento normal do cérebro, na fisiologia do cérebro humano, e ele descobriu que quando a gente está naquele momento ali, nem completamente dormindo, nem completamente acordado, o cérebro tem muito mais capacidade, o cérebro de todo mundo tem muito mais capacidade, então qualquer pessoa pode ter um potencial desenvolvido se ele fizer um trabalho terapêutico nesse estado, é, nem completamente dormido, nem completamente acordado. Então sim, a sofrologia pode funcionar para praticamente todo mundo. Para algumas pessoas ela não vai funcionar e não é porque elas não são sensíveis, porque elas têm um cérebro diferente e tal. Tem dois tipos de pessoas basicamente que eu vi na minha experiência enquanto sofrologa, que podem fazer uma, duas, três sessões, dizer realmente no final a sofrologia não funcionou para mim. Primeiro são as pessoas que não gostam desse tipo de técnica, e elas existem, e é ok isso, não tem problema nenhum. Tem pessoas que simplesmente não estão afim de ficar paradas ouvindo uma pessoa falar devagar, que preferem outros tipos de, de, de gestão do estresse, preferem, sei lá, fazer boxe, correr, fazer outro tipo de coisa, outros tipos de terapia, e... Isso não tem problema nenhum. Certas pessoas realmente não vão gostar porque a sofrologia não vai ser um método que vai ser interessante para elas. Tem o segundo tipo de pessoas que não vão ter um resultado satisfatório com a sofrologia. E essas são a grande maioria que vão dizer, ah, eu fui ver um sofrólogo ele é muito ruim, eu fui ver um sofólogo, não adiantou nada. Óbvio que devem existir sofrólogos que são ruins. Existem sempre terapeutas que não estão à escuta realmente do, do paciente, do cliente. Mas isso também é uma questão à parte. Quais são essas pessoas para as quais a sofrologia não vai funcionar? São pessoas que não entenderam o grande diferencial da sofrologia, que é a sua implicação. Quando você faz sofrologia, a sofrologia, como eu já expliquei no meu outro vídeo, eu, eu já expliquei como a sofrologia funciona, como os relaxamentos dinâmicos e as visualizações funcionam, então não vou me alongar nesse vídeo sobre isso. Mas, se você decidiu praticar a sofrologia, a sofrologia é um método que precisa da sua implicação. Você é o protagonista da sua transformação. Você tem um objetivo fazendo sofrologia, ou você quer, sei lá, parar de fumar, você quer dormir melhor, você quer não, você quer ganhar confiança em si, você quer administrar a sua dor. Enfim, qualquer que seja a sua, o seu objetivo, eu e você, o terapeuta e, a, e o cliente, né, o paciente, a gente tem uma parceria. Tá? Nós somos parceiros, a gente vai andar de mão dada para que você consiga atingir o seu objetivo. Então, meu, meu lado do contrato, qual é? A gente vai ter um contrato terapêutico junto. O meu lado do contrato, o que, que é? É te ouvir, é entender quais são as, as suas necessidades e deixar à sua disposição exercícios que têm a ver, que vão te ajudar a atingir o seu objetivo. Você também tem uma parte muito importante nesse contrato que é fazer todas as sessões e até o final do protocolo que foi estabelecido para você e repetir, repetir, repetir, treinar, treinar, treinar, fazer, fazer, fazer os exercícios várias vezes. Se você fizer um exercício de sofrologia uma vez aqui, outra vez ali, não vai ser suficiente. A sofrologia é um aprendizado. Você tem uma maneira de reagir ao estresse, você tem uma maneira de reagir quando você está estressado, quando você está com raiva, quando você está triste e a sofrologia vai te mostrar um outro caminho possível. Você tem 30 anos, 40, 50 anos. 12, não interessa, você até hoje reagiu de uma certa maneira, o seu corpo, o seu cérebro não vão de uma hora para outra mudar a maneira deles de reagir, então isso é um aprendizado que leva um certo tempo, não leva 50 anos, não leva 3 anos, mas leva um certo tempinho, então você precisa se engajar, você precisa se comprometer a ter aquela rotina de exercícios, são exercícios geralmente que são bastante agradáveis, são exercícios que alguns são muito curtos, então você vai escolher os exercícios que você prefere. Esse método de implicação da pessoa, né, do paciente, do cliente, ele é algo relativamente novo, porque a sofrologia não é a única técnica no mundo, que pede a implicação do, do da pessoa que está que tá, que tá fazendo tá existem outras técnicas também assim a gente está acostumado geralmente a ter um problema e a ir no médico na maioria das vezes para que o médico resolva esse nosso problema então a gente fala que a gente está com dor em algum lugar a gente fala que a gente está com algum problema em algum sei lá em alguma parte do corpo e o médico dá a solução para a gente ele dá ele diz, ó, você tem que fazer isso, você tem que tomar tal remédio, tal hora, não sei o quê. Então, isso não precisa de muita implicação, a não ser ir na farmácia, comprar o remédio, ou sei lá, fazer a cirurgia. Ele não pede que a gente repense o nosso modo de vida, que a gente repense a nossa maneira de viver. Ele pede só que a gente, ele dá a solução e a gente segue. A sofrologia não é assim. A sofrologia realmente requer que você se implique e ao mesmo tempo tem esse, esse lado gostoso da parceria com o terapeuta e você tem também a satisfação de dizer no final, foi a minha transformação, foi a minha implicação que fez com que eu mudasse. Você não, você não coloca a sua transformação nas mãos do terapeuta. Foi graças a Simone, foi graças a Marília, foi graças a tal pessoa, foi graças a você. Foi você que fez a sua transformação. Foi graças a você a sua implicação, a, a sua repetição, a, ao fato de você ter procurado ajuda, né? Porque isso aí já é uma grande coisa, né? Todo mundo sabe procurar ajuda quando está tá precisando. Então é a sua vitória. Então essa é a razão principal quando alguém fala: "Ai, não funcionou para mim a sofrologia" ou então as pessoas falam: "A sofrologia não funciona" funciona assim amigo, é porque talvez você não tenha feito esse dever de casa necessário para que funcione. Eu espero que você tenha tido aqui respostas para talvez algumas perguntas que você, sei lá, estava se fazendo até agora. Não deixe de compartilhar esse vídeo se você achou esse conteúdo interessante, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e volte aqui sempre, ative o sininho das notificações e volte aqui sempre para ver novos vídeos sobre sofrologia, sobre emoções e tudo isso. Um grande, bre... um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.